Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos. Quem fala com vocês é Rafael, apresentador do canal Dragon Play. Família, hoje eu vou dar uma dica muito importante e muito boa para quem quer aprender a kaitar com ADC, tá? Essa dica é infalível e você vai kaitar seu. mil vezes melhor sem saber nada. Você não precisa saber kaitar para começar a kaitar tipo. É, pelo menos 90% a mais com essa dica. Você vai dar um, um upgrade na sua forma de cage, de para Kaitá muito alto. Né? Então, cola aí, porque a dica é incrível. Vocês podem perceber que para mim, Kaitá, eu preciso bater e andar, bater e andar, bater e andar, bater e andar. Isso é Kaitá. Agora, você tem que fazer isso muito rápido. E nem sempre é tão simples fazer isso muito rápido, já que eu tenho que deslocar o meu Sim. botão de bater do inimigo para poder andar né, para ele não me alcançar, correto? Então com essa dica que eu vou dar agora, você vai conseguir fazer isso sem se preocupar. Muito simples, eu vou vir aqui abre atalhos, opções, atalhos, opções, e lá no final, opções avançadas de atalhos, vincular, vincular golpe de ataque básico ao botão esquerdo marcar e dar Juntos ok. Somos mais Podem perceber que ao Juntos clicar com o botão esquerdo, ó, esse é o botão direito, tá? O botão de andar, tá? tá para você vai estar tá em verdinho, para mim que está em azul. E esse é o botão direito. Ele está vermelhado, correto? Tá Estou clicando aqui com o botão direito. O que acontece? Deixa eu avançar aqui 30 segundos. Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos logo. Beleza, eu queria tirar os minions dela debaixo da torre, mas eu não tô conseguindo. Então, vou pegar aqui as galinhas, que vai ficar mais fácil para você. Não permitirei que continue. Prestem a atenção permitidos. que quando eu clicar com o botão direito, eu vou bater sem me aproximar da galinha. Olha, presta atenção. Olha onde eu tô clicando, ó. bater nela, olha onde eu tô clicando, ó. Ou seja, eu ando e bato sem me preocupar de clicar nas galinhas. O meu, meu auto-ataque vai ser redirecionado para primeiro inimigo, o inimigo que estiver mais perto de mim, correto? Ó, vou bater nesse. Ó. Olha onde eu tô clicando, ó. Sem precisar me preocupar em colocar o um mouse nele, ó. ó. Olha lá, tá vendo? Isso você consegue caitar bem melhor, né? Espero ter ajudado vocês aí, Busque espero que gostem parte, do vídeo Muito obrigado a todos, valeu, falou e fui Não esquece de deixar o dedão no like que é muito importante ajudar a compartilhar, família Simples, bem fácil pra vocês, valeu galera